E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, se liga nesse sol, olha só a altura do sol E olha só a altura dessa torre, negócio é o seguinte galera, deixa o seu like, comenta nesse vídeo aí pra ajudar a engajar E o canal não tem membros, mas dessa forma você pode ajudar aí o canal a crescer, certo? Deixa o seu like, comenta qualquer coisa aí, é nóis Seguinte, ah E na descrição também está o meu Instagram Segue lá, quem não segue Quem já não me segue, ou quem me deixou de seguir Segue lá, é nóis tá aí na descrição, beleza? Nós vamos subir numa torre Na maior torre, ó, oh, não dá pra ver Na câmera, mano Na maior torre do GTA V que Vamos pular lá de cima Vamos ver se ela é alta mesmo. Olha onde está, mano. E essa torre aqui, cara, é um pouco especial. Eu vou falar pra vocês depois. Porque existe duas formas da gente subir: com um avião, certo? Um helicóptero. Ou simplesmente um elevador. Olha isso, mano. Não dá pra ver. De, de... Debaixo dela não dá pra ver, mano. Ó. E é bem bonitinha, ó. O. A parte aqui ó embaixo ó, olha só, tem uma cápsula ali ó. Os, nerds, os nerdzão aí do canal. Vai sacar, que torre é essa, mano? <risos> Vamos olhar aqui a lateral dela. Eita! a primeira pessoa pra gente ver os detalhes. Seguinte, ó, vou, vou subir aqui. Aqui o nosso elevador. Xum. Tamo lá em cima, moleque. <risos> Olha isso, mano. Olha a altura, vamos ver a altura. Nossa. alta hein. Mas tem mais um andar ali, ó. Cara, essa torre aqui é a torre. Vamos ver se vocês vão acertar. Deixa nos comentários aí. No final eu digo. Deixa nos comentários que torre é essa. Qual é a referência? Tem um cara fazendo aqui um praticando um... fazendo um bíceps ali ó é como é que é rosca direta né rosca direta que fala eu faço fisicademia com a vida inteira e não, não sei o nome do, dos aparelhos tem esse outro louco aqui ou é mulher não é um cara eu esqueci mano o, o nome da do exercício ali olha isso mano eu acho que a gente tá acima do, do das nuvens. Acho que a gente tá acima das nuvens, mano. Tá bem bonitinha, hein? Até o final aí eu vou, vou deixar vocês dizendo nos comentários. A ah, cama ali, mano? O que é aquilo? Um colchão? Esse detalhe aqui. Ah, não, mano. Ué. Ah, onde planta, planta sementes aqui, será? E aqui acho que é pra dropar. Ah, não. Tem uma, uma escadinha aqui, ó. Não dá em lugar nenhum. Depois a gente olha do lado de fora ali, ó, Outro lugar pra plantar sementes. E tem duas cápsulas. Vou. vou nessa da esquerda. Primeiro. Não, da direita, né? Esquerda. Nossa, mano. Pera aí, mas. Se eu tocar ali, eu vou voltar. Pera aí. Ah! Acho que eu já tenho que. Já ir em direção à frente. Não! Aí, aí, aí, aí. Ó, oh, um lugar de meditação, cara. O cara meditando aí. Sai daí, parceiro. Que lugar é esse, moleque? Que lugar é esse? Sai daí, cara. Dá pra derrubar ele, não? Pera aí, galera. Vou dar um... Vou tacar a bola nele, né? Pra não machucar. Vamos ver se a gente consegue derrubar ele. Tacar neve. Ih, caramba. Nem pego. O cara tá transparente. Qual é, parceiro? Não, não vou explodir a torre. Vai que cai, vai abaixo, né? Pera aí, deixa eu... Deixa eu dar uma... Olha, eu não sabia que tinha galão amarelo. Vou dar um jeito nesse maluco aqui. Vamos ver se ele... Continuar meditando aí. Peraí. Acho que se eu der um tiro aqui, ele vai. Vai correr. Ah, não pega fogo, velho. Ah, ah. É, o cara tá coisado ali. Tá enroscado. Aqui tá. A divisão ali tá meio doida. E aqui temos o quê? Olha, mano. Carros, helicópteros, motos voadoras, jetpack. Nossa, eu nem sei mais como é que anda nisso aqui, velho. Aí, ó. Parece um bagulho meio indiano, né? Sei lá. Ó, aqui a gente vai pro topo dela, ó. Vamos no topo da... Olha, que coisa bonita, mano. Eu gostei. Aqui é pra o cara... Olha isso, é alto galera, é alto, ó, a gente tá acima das nuvens, mano, ó Estamos acima das nuvens do GTA V, o que tem ali? Ah, outro local pra... Pra dropar de carro, aquela moto voadora ou carro, sei lá E aí, já sabe qual é essa... Qual é essa torre aí, da onde é? Vamos dropar aqui? Vamos pular? Vamos ver. Não! Peraí. Tem que ser rápido. Não, mano. Esse, é, esse bagulhinho de respawn que os caras colocam... Agora dá. Ó, oh, altura. Vai demorar um pouquinho pra cair, hein? Não é o maior que os caras fizeram, né? Porque eles fizeram uma, um prédio gigantesco É... Eu já fiz até vídeo mostrando ele Faz até um tempinho Mas olha o... Alto, mano, alto pra caramba Vamos lá, vamos tentar... Opa Vira, vira, vira Vou tentar dropar ali no pé eu vou dropar de moto agora. Mano, essa torre aqui, galera, é do Dragon Ball, mano. Dragon Ball Z acho que é a torre do Karim. Não é do Kami-sama, né? É do Karim, aquela que o... Goku ia buscar a semente dos deuses. Não sei se tá igual, porque eles não usaram o sistema que faz... Né, que deixa aí igualzinho, né? Tem uma tem uma, até uma torre do, do Dragon Ball que é igualzinha, mano. Igualzinha na vida real. Mas essa torre aqui é do Karim, então talvez você tenha acertado. Nossa, mano. Aí, ó. Pera. Ê! Tem que dá de ré. E... Ah, e... oh, o bagulho não deixa, velho. Embora! Eu tô indo pra frente. Pera aí, jogo, deixa eu ir. Ah, mano. Não vai deixar eu voar aqui, velho. Pera aí, pera aí. Agora. Nossa, vai ficar nesse loop interno. Mano, nem sei como é que voa nisso, velho. Eu lembro que saiu de... o. O. Saiu. Pera aí, é no... nos números. Eu... Eu nos controles do teclado. Ah, não é que nem avião? Pra subir. Sei lá, velho. Como é que dirige isso? <risos> Olha aí, galera. A torre, mano. Ih, dá pra tirar lá, ó. Altura. Nossa, mano. Tá muito acima das nuvens. Tá muito acima das nuvens. Eu não sei como é que pilota isso aqui no, no, no. Ah, tá. Agora sim, agora sim. É, normalmente seria aqui no no, no, no, no no teclado. Que é onde a pilota avião. Mas eu fiz um esqueminha aqui no, no mouse, ó. Dá pra mim voar, ó. Então aí, comenta aí quem acertou. <risos> Vou pular. Opa. O que, que tem lá em cima? O que, que tem lá em cima? Peraí, peraí. Tem um bagulho aqui, velho. É água? Ah, é luz, peraí. Vamos, vamos ver a noite. Vamos ver a noite. Vamos deixar de noitinha. Pra ver se você tem umas luzes legais aqui. Ah, ele acende tudo, mano. Olha isso. Que louca. Nossa, mano, muito fera, né, velho? Então, galera, essa aqui é a, to a torre mais alta do GTA V, ó. Todo, tudo aceso, mano. Olha que louco. Ficou insano, mano. Ficou muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dropamos aí. Demorou o quê? Quantos segundos? 30 segundos pra cair? Não sei. Não sei. Bom, me segue aí no Instagram. Se não, me segue Acompanhe os últimos vídeos. É nóis. Valeu. Fui.